Dennis Busso Burgerman, sou jornalista, dirijo a Super Interessante, tem um livro chamado o Fim da Guerra, é, sobre políticas de drogas. É, e a gente está vivendo um momento importante, né? De mudança de percepção mesmo sobre a maconha. É, acho que o que a gente está vendo aqui é meio prova disso. A... Primeira marcha que eu vim, eu lembro que a orientação era se esconder, era não trazer nada. Se alguém precisasse mesmo fumar, que fumasse em casa antes de se vir. E o que teve, a convocação que teve hoje aqui foi para um maconhaço. Tá mudando a atitude é, e eu acho que tá mudando a percepção da sociedade. E, em parte, isso é, tem a ver com o uso medicinal da maconha, né? Que é uma coisa muito óbvia que aconteceu. É que a gente tá se dando conta que a maconha é uma planta que o ser humano cultiva desde a antiguidade e tem algum motivo para isso, é uma planta que foi selecionada pelo humano, que evoluiu junto com o humano é, e que atende necessidades humanas. Aparentemente, para algumas pessoas, essas necessidades são a diferença entre a vida e a morte, né? Tem crianças com epilepsia refratária que, é, que não responde a nenhum outro tratamento, que não se desenvolvem porque tem convulsão a cada uma hora, a cada duas horas. E, cara, com o CBD, que é um dos, do, da, dos químicos ativos da maconha, é, ela simplesmente não tem mais convulsão nenhuma e se desenvolve e muda a vida de todo mundo, né? É, daí você fala, é óbvio que então era mentira aquela história que contavam antes que maconha é sempre má e sempre mata é... E daí a, essa mudança de percepção está acontecendo, assim, no mundo inteiro tem experimentação com políticas e o Brasil está atrasado pacas, é, porque o sistema político do Brasil é esse nojo que a gente está vendo, né, cara, é horrível, é, os caras não, não dão a menor bola para a sociedade, é, mas assim, mesmo assim, teve, em maconha medicinal teve mudanças no Brasil, né, teve a, a, a possibilidade de importar CBD, agora é muito pouco, né, a gente está falando de uma planta que a gente cultiva, importar o café. Né? É um remédio, as pessoas têm que poder produzir seu remédio. Tem muita mudança que precisa acontecer ainda, está acontecendo no mundo inteiro, vai acabar acontecendo aqui também, por piores que sejam os políticos. Valeu, falou, boa marcha para todos nós.